Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Esse é o condomínio Capão Ilhas Resort, o condomínio mais charmoso e mais queridinho aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, de 336 metros de área privativa, 400 metros de terreno, 4 suítes, mobiliada, decorada, Gente, a casa é fenomenal. Tem automação, tem botãozinho que você aperta, liga toda a casa. Tem banheira de hidromassagem, tem spa. A casa tem aquecimento, tem banheira de hidromassagem, placas fotovoltaicas. Tem sistema de irrigação do jardim. E para falar no jardim, gente, essa oliveira, só para você ter uma ideia, isso aqui é uma oliveira centenária e ela custa mais de 60 mil reais só essa arvorezinha aqui. <risos> A casa é linda, maravilhosa, está mobiliada, decorada e está à venda, gente, por R$ reais. tudo a receber imóvel de menor valor. O terreno é leste e norte, fica de esquina e sem mais demora, vem comigo conhecer a sua casa aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Olha só, meu caro, aqui na entrada a gente já tem umas dormentes, tá? Olha só que árvore mais top, gente, que sombra mais linda, olha só que linda, maravilhosa, né? Aqui a gente já tem umas dormentes para você entrar na casa aqui com o pé direito. Vamos entrar junto aqui, meu cara. Garagem para dois carros, eu vou te mostrar lá por dentro aqui. Aqui nós temos uma varanda linda, maravilhosa, gente, ó. Olha só, protegidinha aqui. Olha só esse projeto arquitetônico contemporâneo, lindo, né, gente? Lá, se você quiser, na verdade, já tem. Ou não tem vidro lá, <risos> nem eu sei. Não tem, se você quiser dá para fechar lá. Olha que legal, gente, aqui. Maravilhoso isso aqui, é uma casa de esquina, o clube tá pra cá A posição dela, gente, ela é virada pro mar, o mar tá pra lá E o norte tá pra cá, meu caro, que casa mais linda, maravilhosa essa casa Tá com preço excepcional E agora se mais delonga, vem comigo conhecer a tua casa Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mais uma casa aqui no Capão Ilhas Resort Olha que casa mais linda, meu caro eu vou encostar a porta aqui, até por causa do barulho O Capão Williams é um condomínio que tem muita obra, gente Então, tô gravando aqui meio-dia Até para diminuir um pouco, assim, o barulho Mas olha só, vamos voltar Luz da circulação, luz do lustre Home, no caso, né, Para ligar aqui a entrada E aqui o geral Apertei esse botãozinho aqui antes de entrar A casa ligou todinha, gente Olha que maravilha Olha que top aqui, gente, essa casa Olha esse living Já vamos aí dar uma olhada Aqui na, do meu lado tem uma porta O que será essa porta aqui? <risos> Garagem para dois carros aqui, gente ó. Tranquilo, fechadinho, maravilhoso Aqui você tem um armário tá para guardar bastante coisa Ali tem uma porta que acessa a varanda, os fundos da casa Dá toda a volta no terreno, eu vou te mostrar Será é na área de serviço Então, vamos começar o nosso tour pelo começo <risos> começar pelo começo né olha gente que lindo esse zipado com LED aqui ó ficou lindo né só para você ter uma ideia tá nós temos som por toda a casa meu cara até no banheiro tem som eu vou te mostrar você vai se apaixonar por isso meu cara olha só pé direito alto casa de esquina linda maravilhosa gente olha só que top essa casa aqui né gente e ela está com um preço super agradável, gente. Vale a pena, porque o que você vai ver aqui nessa casa, o que ela te oferece, meu caro, ainda recebe imóveis, toda a proposta? Olha, vai ser um bom negócio, com certeza. Meu caro, então aqui é a sala de estar. A gente tem uma lareira, gente, ela é álcool com pedra vulcânica, tá bom, gente? Ali, ali embaixo tá a lareirinha. Aqui nós temos um televisor, já certinho, a é toda revestida, então, com um porcelanato que imita aí uma pedra escura, o porcelanato da casa, gente, ó, é um cinza que imita cimento queimado, junta seca, ele é 60 por 1,20, olha só, gente, aqui é, aqui é a vista da sala de estar, ó, olha que top, só pra eu ter uma ideia, olha só, duas caixinhas de som, uma ali e outra ali, cara, faz um barulho violento aqui, eu não vou ligar agora pra você, porque... Uh, pode vir alguma música com direito autoral e o vídeo não vai ser distribuído Aliás, gente, eu tenho feito, se vocês têm notado, vídeo das casas com edição e na outra semana sem edição Então tem para todos os gostos, quem gosta de mais cinematográfico tem também, tá bom, gente? <risos> Dá trabalho, mas vamos fazer que o retorno, com certeza, se Deus quiser, vai ser bom Olha só, gente, que legal esse ilustra aqui, hein? Parece um monte de velinha, olha que top, gente. Ó, lindo, lindo, lindo, lindo. Então, tem essa sala de estar aqui para você ver um filme aqui com a sua família. E aqui, meu caro, temos uma outra sala. Vamos chamar carinhosamente a sala de leitura. Você pode estar sentadinho aqui lendo alguma coisa, conversando com alguém, tomando um chimarrão se tiver chovendo na área, porque a área é maravilhosa, aquela área lá, né? Aqui atrás de mim, gente, nós temos. Olha só que legal isso aqui, gente. Ali tem uma, uma cervejeira, champanhe, tá geladinho, esperando você ali. Aqui a gente já tem um espelho lindo, maravilhoso, gente, ó. Aqui armários, aqui um espaço para uma cristaleira. Ar-condicionado, cassete central aqui. E enfim, nós chegamos à nossa sala de jantar. Quer dizer, nossa não, né? A sua sala de jantar. Olha que linda, gente, ó. Oito lugares, seis, oito. Dez lugares aqui, gente, ó para você fazer a sede de Natal, para você fazer a sede de final de ano, né, gente? Linda, maravilhosa, né? Prontinha. As cortinas aqui, gente, são automatizadas. Eu abri tudo com um botãozinho aqui, gente, ó. Tem um botãozinho aqui, ó. Jantar, cortina, ó. Vou te mostrar. Ó. <risos> tá descendo ali já, ó. ó. Tanto essa daqui, quanto aquela ali, da sala, todas elas totalmente automatizadas aqui no... Botãozinho na parede, meu cara Além disso, tem mais uma entrada Gente, ó Aqui tem uma entrada e do outro lado ali é a saída Então você entra por aqui, sabe? <risos> tem uma porta-janela Aqui, mais dormentes aqui Aqui é uma passarela, uma área verde A casa é de esquina, foi muito bem Aproveitado o terreno, gente, que sensacional Olha só, aqui também tem as cortinas Eu acabei abrindo aqui, um botãozinho Tá lá, quando você ver aqui eu vou te mostrar nós vão apertar tudo que é botão <risos> ó Aqui tem mais uma preguiçadeira, mais uma mesa aqui, gente, para você comer o um salsichãozinho aqui. Aqui do lado é uma área verde, tá, gente? Apesar do vizinho já estar ali, ó, isso aqui é uma área verde, tá? Aqui a gente tem, então, gente, uma hidro, olha só que legal, gente, um spa, né? Não sei como é que fala, spa, uma jacuzzi, uma hidro, ela tá um pouquinho suja assim, mas não te preocupa, vai ser entregue, limpinha, perfeitinha para você. Aproveitar que eu tô aqui, vem cá. Olha só o espaço que a gente tem aqui, gente, ó Ele acessa lá na garagem E eu vou te mostrar pela área de serviço ali Aqui tem pedrinha também Com dormente também aqui, gente Aqui já é totalmente, gente, ó Revestido, não precisa estar se preocupando com grama aqui Só com jardim Aqui tem uma cerca viva, fechadinha Ninguém vai te ver, gente Olha só que lindo isso aqui também tem entrada por aqui também Olha que legal, gente, o revestimento da, da casa, né Da coluna, aliás, ali da casa vou encostar aqui gente que casa maravilhosa cara eu moraria aqui tranquilinho tranquilinho <risos> tranquilinho quem é que moraria aqui conta para mim gente olha só outro cassete central aqui tem mais outro lá na sala e a gente vai ver depois nos dormitórios tem uma surpresa para você lá ó aqui então é a cozinha integrada com espaço gourmet Outro televisor aqui, para o assador não perder a Copa do Mundo, ver o gol do Brasil, né? Ou ver o gol do Grêmio, né? Ah. <risos> ó, tem mais tomada, com mais botão aqui. Cristaleira, circuit, a Circulação Gourmet, Luminar Star, Onda TV. Vamos ligar, vamos ver, vamos ligar a TV. Olha, gente, até a TV liga, gente, ó. Com um botãozinho, ó lá, tá ligando. Olha que top. <risos> é outro nível, né? Gente, os guris aqui, vamos brincar de apertar botão para tudo que é lado, pode ter certeza, ó. HDMI, Netflix, só ligar a TV. Ó, eu vou desligar agora. Vamos apertar o botão aqui, ó. Ó, botão ali. E TV desligou. <risos> Top, né? A da sala também, tem um botãozinho lá, você aperta, ela liga. E você aperta, liga o som junto. Eu vou te mostrar depois lá no quarto, vem comigo. Lá também tem uma surpresa. Aqui uma geladeira, gente, linda. Fica tudo aqui. Olha só esses armários aqui, gente. Ficam todos também, né? Todos os móveis que você tá vendo. Fica... Cara, eu não, vou, eu não vou abrir porque imóvel é particular. Claro que eu lembrei. Particular esse imóvel aqui. Aqui a cozinha. Linda também, maravilhosa. Pedrinha estilo português ali atrás. Cinza absoluto, gente. Isso aqui é um mármore, ó. Olha só que legal. Lindo demais. Fogão cooktop já embutido. Especial para esse tamanho, porque eu não vi nenhum desse, desse tamanho aqui Ele é mais comprido que o normal Tramontina Design Collection Aqui a gente tem o micro O exaustor tá aqui, gente, em 45 graus Lindo também Detalhe da água, olha só que isso aqui Olha que top isso aqui, gente Água filtrada, embutida no móvel A casa foi toda planejada, totalmente Olha o tamanho dessa churrasqueira Vamos abrir para você ver Meu cara, olha que top isso aqui. Aqui tem um, um... Pra você fazer aquele shark, né gente? Que sobrou da carne, que sobrou. Você faz aqui, tem um fogareirinho aqui. Os espetos só coloca ali e já sai girando automaticamente. Olha que top, meu cara. Aqui tem mais uma pia, gente. Ó, a pia do assador. Aliás, quero fazer um churrasco pra você. Só vim buscar da sua casa. Mais aqui, gente, ó. Uma cervejeira com cerveja também meu cara <risos> a champanhe já tá lá prontinha né gente para você vir buscar a chave da sua casa aqui nós temos um forno olha só que cozinha linda gente sabe que eu tô começando a ter vontade de cozinhar mais então eu vejo a necessidade das mulheres né ou de quem cozinha da minha esposa no caso, e tem uma cozinha grande ó, aqui a área de serviço totalmente equipada, máquina de lavar, máquina de secar, máquina de lavar cinza absoluto, olha até a máquina aqui, hein? olha só, até aqui ó, olha só por cima aqui da máquina, aqui tem uma churrasqueira na área de serviço pra você fazer churrasco, né tô brincando <risos> pra você guardar aqui, né gente, ó o sabão em pó, as coisas tudo aqui Um cabideiro ali, gente Mais uma pia aqui Olha só, até aqui, gente, ó Luz da varanda de serviço, área de serviço, on off Aqui a gente tem o espaço que eu falei Que sai lá na garagem, gente Olha que top, né? E aqui atrás da porta, o junker já tá ali Aqui atrás, gente, já tem mais armários aqui Tá bom? Pra você guardar bastante coisa E tem um banheiro de serviço aqui também, gente, ó Um banheirinho de serviço e essa é a parte de baixo da casa, uma parte linda, maravilhosa, gente. Só essa parte aqui já vale 5 milhões, não? <risos> olha que legal, a tia casa é muito arejada, posição solar norte, então vai pegar sol aqui de tarde, sol aqui o dia todo, vai pegar sol lá, vai pegar sol lá, a casa é super iluminada. Eu me esqueci de mostrar para vocês, vem cá, olha que lindo isso aqui, gente, ó. Aqui nós temos um lavabo e uma suíte... Terra, tá? Aqui o lavabo, gente, ó. Olha que legal, porcelana preta, gente do céu, nem sei o que isso aqui é. É um vidro, é um vidro. Em cima do móvel de melanina preto. Olha que bonito que ficou isso aqui. Aqui uma porcelana, uma torneira lustre. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Esse revestimento. Cara, é um plástico. Muito top. Esse é o lavabo banheiro das suas visitas, e aqui a suíte terra, a suíte terra é de uma moça, eu não vou mostrar muito, tem um quadro ali, então eu não vou me deter muito aqui, então, por favor, preste atenção, <risos> ó, aqui então é o banheiro da suíte terra, aqui então a gente tem um quarto de uma moça, gente, uma cama então de solteiro, um quadrinho aqui para se maquiar, um lustre aqui maravilhoso, ó, até aqui tem caixinha de som, tá bom, olha que legal, espaço para o televisor tá aqui, e aqui nós temos um guarda-roupa, duas portas, espelhado com as gavetas embaixo, o gaveteiro, mais espaço para você fazer a make ali das meninas, né? E com ar-condicionado já prontinho. Então, meu caro, esse aqui, agora sim, olha só, até aqui tem revestimento de MDF, gente, que legal, né? Até aqui, então, gente, é a parte térrea da casa, já é linda demais, né? E, e já deu 15 minutos. <risos> e agora eu quero mostrar para você a segunda parte da casa olha as caixinhas de som ali também gente ó. olha que top você vem comigo Então vamos lá deixa aquele like não se esquece tá gostando e vamos partir para a segunda parte da casa olha só gente eu ia fazer um teletransporte da cinematografia de lá para ali mas eu resolvi parar aqui porque faltou energia <risos> pro o teletransporte olha só gente eu tô bem no meio da escada e ela tem aqui um nível, dá até para colocar uns vasos, algumas coisas que se quiser. Ela tem um nível só aqui, ó, isso aqui é muito interessante. Uma pessoa mais de idade, a escada não é pesada e aqui tem um descanso bem top, gente, ó. E toda revestida de São Gabriel preto, com LED, tanto dos dois lados, tanto aqui, quanto ali também. Aqui então a gente tem inox, tá gente, e vidro no corrimão. Vamos lá então conhecer as suas suítes aqui da sua casa aqui na praia de Capão da canoa meu cara olha só aqui a gente tem um home office olha que lindo gente ó prontinho para você se aperta o botãozinho e vai abrindo tudo lá olha que maravilhoso meu caro você vai fazer grandes negócios aqui nós temos até um led aqui que no fim não descobri onde é que liga um, agora no vídeo não vou estar tá procurando, mas deve estar tá por aí um botão que liga esses LEDs aqui. <risos> ó, que legal, gente. Ó, a tomada já é de 12 volts, tá? Você pode colocar o seu carregador diretamente para carregar aqui o seu smartphone. Não vou abrir aqui, vai que tem um monte de dinheiro. <risos> ó, tem aqui já um ar condicionado, gente, da Samsung Digital Inverter 12.000 BTUs. Olha só, agora nós vamos conhecer uma suíte maravilhosa, meu caro. Olha só, seja bem-vindo então, uma das suítes lindíssimas dessa casa. Aqui um close todo espelhado, gente, com guarda-roupa aqui, mais espaço para guardar coisa aqui. Só te mostrar aqui primeiro, ó, aqui o banheiro, gente, ó, dessa segunda suíte aqui, né, da casa, terceira, primeira suíte de cima. E a segunda aqui da casa. Box então de vidro, inox, tá gente? Chuveiro a gás. Nicho ali com São Gabriel Preto. Olha o detalhe aqui, gente, ó. olha só. Até aqui tem um nicho grandão, ó. Pra você guardar coisa no, no, no granito. Lindo, né? Aqui tem um espelho no armário. E essa porta aqui abre também, gente, ó. Bacana, né? Olha só que fotos da obra ali, gente, ó. Quando você vir ver a casa, eu vou te mostrar. <risos> Mais armários aqui, ó, no banheiro, ó. Olha que legal. A casa é bem pensada, bem planejada, gente. A casa foi feita pra morar, mas o proprietário precisou vender, então tá aí a tua oportunidade, hein? Ó, então aqui, gente, ó, três portas, um espelhão maravilhoso aqui, hein? Mais espaço pra você tá colocando coisa aqui, ó. Eu vou abrir porque eu tô vendo que não tem nada, tá? <risos> Aqui tem, sei lá, um paraquedas aí, alguma coisa assim. <risos> Olha só, agora você está vendo uma linda cama de casal, você, a sua esposa, seu cunhado aqui, porque a principal vai ser a sua, então você vai emprestar essa. <risos> Ó, vem cá que eu vou te mostrar. Olha que detalhe maravilhoso isso aqui. Isso aqui é um papel de parede, tipo um adesivo, tá? Que imita o um cimento queimado. Aqui um MDF. Já tá prontinho aqui, gente, ó. Olha que ventinho gostoso que tá entrando pela janela aqui pro norte, né? É maravilhosa essa posição solar. O televisor tá ali, o armário está ali. Nós temos um frigobarzinho aqui. E olha o detalhe, ó. Caixinha de som também aqui, meu cara. Lá tem outra, ó. Pra você curtir aquele ambiente gostoso. E olha só, você bota uma música romântica, né? I believe it, Charles. <risos> Pega a champanhe aqui. Aí o que, que você faz? Você pega na mão da sua esposa aqui, né? E você sai correndo lá pra suíte principal. Porque tá só vocês, a casa tá emprestada. <risos> ai, ai, meu caro, vem cá. Que eu vou te mostrar o resto da casa. Ó, a, tudo aquilo ali é a suíte principal. Mas a sacada já vou te mostrar. Aguenta aí. Olha só, vem cá. Aqui temos mais uma suíte. Olha que linda essa suíte aqui, gente. Ó, muito top também. Azul, detalhe até a almofadinha combinando Guarda-roupa também, gente, ó Três portas, ar-condicionado Samsung Duas caixinhas de som ali também pra curtir aquele som maravilhoso Aqui você bota o computador aqui Eu boto um televisor ali pra gurizada jogar aquele Play Aqui, gente, o banheiro, olha que lindo, ó Também com detalhezinho azul Top, né? Demais E olha o detalhe do revestimento aqui, gente, ó Olha que legal É uma pedra isso aqui, tá? Muito top também. E agora sim, você está preparado para conhecer a suíte maravilhosa dessa casa? Ó, só um detalhe antes, tá gente? Dá uma olhada aqui. Aqui, ó. Que legal. Esses espelhos, quadradinho. E aqui é o CD da parte de cima da casa. E agora sim, vamos conhecer a suíte principal. Olha o corredorzão que você vai estar tá lá. Até um tapete de boas-vindas para ser recebido, né? Olha só, gente, ó. A parte de cima aqui a vista, né? Maravilhoso. Tem um sofazinho aqui. Pode colocar vaso, pode colocar várias coisas aqui. Essa cortina aqui também abre no botãozinho aqui, tá a gente? Só abrir ali. Olha só, aqui tem um lustre gente, ó. lindo maravilhoso, que poderia ser uns lustres principais. Então, seja bem-vindo à sua suíte master aqui na Praia de Capão da Canoa, Condomínio Capão Williams Resort. Gente, essa suíte tem mais de 60 metros, uma sacada linda, maravilhosa, televisor, gente, embutido aqui. Tem um botãozinho também, gente, ó, sensacional, ó. você aperta, liga tudo geral aqui. Aqui a gente tem, gente, um cassete central, duas caixinhas de som aqui, Maravilhoso. Temos um guarda-roupa, quatro portas, que são quase dez. Olha o tamanho daquelas portas. Um close maravilhoso aqui que eu vou te mostrar. Nem sei pra onde que eu vou. Que suíte mais top, mais linda, gente. Olha só. Vamos começar pelo começo. <risos> ó, a telareira, você tem álcool ali, até um frio bar, meu cara. Olha que top. Lindo demais isso aqui. Aqui, então, guarda-roupa, gente, ó, quatro portas. Lindíssimo. Aqui você passa por trás da cama. Olha que top isso aqui, gente. Ó. Vou fazer uma panorâmica aqui. Olha só o tamanho do quarto, meu caro. E se você ir reto aqui, você dá lá no close que sai no banheiro. Com banheiro, já vou te mostrar. Tô vendo aqui que o vidro dá para ver. Tá? Vocês conseguem ver? Não tem nada aqui. Eu vou abrir. Olha o tamanho disso aqui, meu caro. Cabe muita roupa aqui. Vai dizer muita roupa. Nós temos quatro portas dessa aqui gigantesca. Olha só o tamanho da minha mão. Isso aqui tem um metro tranquilo. Tem mais de um metro até. Então a gente tem aqui um metro, dois, três, quatro metros de guarda-roupa só aqui. Agora vem cá. Olha só, para você guardar aqui seus sapatos. Aqui também tem mais espaço, ó. Olha só. Dá para comprar 99 tênis na Net Choice. <risos> Ó, aqui, e olha aqui, mais armários, mais cabideiro, mais um close maravilhoso. Gente, espaço aqui não falta, tá aí, ó. Você que queria morar numa casa e faltava armário, achou a sua casa, achou o corretor, achou tudo. É só vir ver, não precisa dar desculpa, é só vir buscar a chave. <risos> mais gavetas aqui, gente, mais armários em cima, mais cabideiro aqui. Aqui é a porta que acessa o quarto, gente, ó. E eu acabei esquecendo de te mostrar um detalhe, vem cá. Olha só, olha essa penteadeira que tem aqui, ó, você, você, você mulher, né, senta aqui, vamos fazer um baseado em fatos reais, tá? Aí você pode pegar suas joias aqui, ó, olha que lindo, você vai ficar, você vai ficar maravilhosa, olha o detalhe aqui do puxador, gente, ó, e você se, faz a sua make aqui, e eu achei um botãozinho, vou apertar, <risos> Vou ver. Olha que legal, isso aqui, meu caro. Você para aqui e está se maquinando aqui. Olha que top. tem uma caixinha. Vamos botar essa caixinha para lá. Está me atrapalhando a caixinha do outro lado. E agora eu quero te convidar a se inscrever no canal, a clicar aqui. E você, meu amigo corretor, nós temos a oportunidade para você. Eu lancei um curso que tudo que eu aprendi, tudo que eu sei nessa parte da cinematografia e da parte digital. E também na parte de fechamento de negócio, do marketing, de negociação. Embaixo vai ter o link aqui para você conhecer o que eu tô falando. E vale a pena, gente. É muito barato porque um corretor ganha, uma venda que um corretor faz. Cara, é uma benção que Deus me deu, o um dom que Deus me deu. Eu tô compartilhando com você, tá bom, meu querido amigo corretor? Vai lá, tô te esperando lá, beleza? E olha só, gente, voltando para cá, pro imóvel. Lindo demais essa parte aqui, gente, ó. Gente, não dá nem vontade de terminar Olha, tem mais armário aqui E tem um outro armário que a gente não viu aqui, gente na entrada, ó Dois gavetões gigantes Tem esse Então a, a lareira, então, aqui Ela é a álcool. Isso aqui é um São Gabriel preto Aqui um receptor, tá, gente? o causa do som E aqui, gente, ó Mais um frigobarzinho Olha que top, gente que suíte lindo, Nem vontade de terminar esse vídeo, <risos> mas já passamos dos 20, não ter que terminar, adianta a né, gente. Olha só, aqui então é o banheiro, gente, olha que banheiro lindo também, com uma banheira de hidromassagem, meu cara, olha que lindo esse banheiro. Essa casa é a casa dos sonhos, meu cara, tem tudo que você precisa, automação, ar-condicionado, irrigação, paisagismo, é um condomínio maravilhoso é perto da praia é perto do super aliás é bem pertinho da praia pé num baita supermercado é perto da escola particular é perto do aeroporto tem um aeroporto aqui em Capão que você é na frente do condomínio só atravessar você tá na frente <risos> claro que é um aeroporto particular é do estado né mas você pode pousar ali com licença com certeza aqui gente olha que legal isso aqui que casa linda maravilhosa meu caro não precisa mais nada essa casa tem tudo que você precisa vem cá que eu quero finalizar o vídeo lá embaixo gente o que que você está esperando para vir morar aqui no nosso Rio Grande do Sul hum? o que que você precisa conta para mim você quer morar na praia quer morar na Serra quer morar na capital não porque eu moro aqui sabe mas a praia aqui gente e a nossa Serra Gaúcha são os melhores lugares para se viver do Brasil um dos melhores lugares você tem todo o requinte, o charme da arquitetura. Você tem a segurança, tem a qualidade de vida. E, meu cara, você tem os mais belos imóveis com as mais belas paisagens do Brasil. Top, né, gente? Estou aguardando o seu contato, tá bom, meu querido? E, se você gostou, mais uma vez te peço, deixa aquele like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana, te prospere muito. Aliás, que Deus te dê muita sabedoria para você prosperar e para você guardar o dinheiro também. <risos> Administrar, né? Obrigado, gente, por ter visto o vídeo até aqui, tá bom? Um abraço aí, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, gente, até mais.